Opa, então, é o seguinte, hoje hoje eu vou mexer com redstone, tá? Então, como todo mundo já sabe, é diferente da redstone do Minecraft Java. Mas por algum motivo, tipo assim, eu acho, na minha opinião, assim, que o do Bedrock faz mais sentido. Eu tava vendo um vídeo no YouTube, que é tipo, ele vai botar um negócio para mostrar lá como é que funciona. E quando eu olhei aquilo, eu pensei, na, não, não, não, isso não, não é possível que isso não aconteça no Java. E ó, você tá vendo aqui que conecta, né? Porra de Redstone, sai daí. Você tá vendo aqui que conecta. Então, no, no Java isso não acontece. Ele só... Ele só existe. Tem que deixar assim. Só que... No Bedrock... Ah, não. Funciona também. Foda-se. quer é dizer falar merda. Eita. Calma que eu acho que não era assim. Tá, então. Ele tinha feito um bagulho assim. Calma, eu acho que isso aqui era pra cima. Enfim, era um bagulho assim. O ponto é... Aqui não... Não conecta no, na... na... Porra. Aqui não conecta no pistão, tá ligado? A redstone do lado não conecta de jeito nenhum no pistão. E bom, nessa diferença toda, dá pra fazer algum sistema mais simples. Tipo, pra poder ir pra cima. Isso aqui empurra. Isso aqui puxa. Tá ligado? E aí, o que que você faz? Você vem aqui. Coloca aqui. E coloca aqui. Pronto, ele vai... Ele vai embora, tá ligado? Mesma coisa pro lado, pra esquerda, pra direita, pra... Só não tem pra diagonal, tá porra? Ok, resíduo temporal. Enfim, eu não sei se seria possível fazer um computador que nem o pessoal faz na porra do, do Minecraft Java. Inclusive rodar um Minecraft, Minecraft com Minecraft usando só Redstone. É bizarro, eu não sei se daria pra fazer algo assim no Bedrock, mas no Bedrock também dá pra fazer uns bagulho da hora, cadê? Se eu subir um pouco? Ah, não sei o que, tá feio esse avião, sim, foda-se. Mas olha só, uh, modelo de avião, tá ligado? Eu boto aqui, e olha só, ele sai andando. Quê? Yeah. Quê? Que? Resíduo temporal Meu Deus, meu PC é horrível <risos> Com essa mesma base de avião Você pode dar um upgrade nele Deixa eu botar aqui Você pode botar um upgrade nele Pra ele sair tacando bomba, tá ligado? Aí você vem aqui, coloca um monte de TNT Pega o isqueiro E Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Oxi, entrei dentro do bagulho Aí, pronto Você pode fazer ele sair tacando TNT Ah, e outro bagulho Só de você ficar em cima Você já anda junto, tá ligado? Você não precisa de alguma coisa pra ficar Desgraça Você não precisa de nada pra ficar Pra ficar, tá ligado? Você, você pode só ficar em cima E você vai junto Nossa, meu PC é muito ruim velho. Que isso? Aí, resíduo temporal você pode só ficar em cima que você vai voar junto e tá tudo bem. Meu Deus! Explodiu aqui perto. Você pode fazer um bombardeiro de TNT muito, muito simples. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é a parte do coisa mesmo. <risos> Quando explodiu, ficou isso aqui. Foda-se. E bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu só queria falar que eu acho a redstone do Bedrock muito melhor do que a do Java. Parece fazer mais sentido, né? Mas bom, vai.